Olá a todos, muito boa tarde. Eu sou o Rui Bota e dou-vos as boas-vindas a mais um Workshop da Casa da Rua em formato live streaming. Hoje vamos ensinar a aplicar stencil em peças que foram pintadas com tinta shulk paint. Para nos uh, dar todas as dicas, todas as técnicas e ensinar todos os truques para colocarmos em prática esta tarefa, convidamos a Raquel Garcia da MESC. Olá Raquel, bem-vinda o... à sala dos workshops da Obrigada. casa. <risos> Obrigada. Obrigada pela tua presença. <risos> Raquel, para quem quer desempenhar, fazer este trabalho, desempenhar esta tarefa, qual é que é o primeiro passo? O que é que temos que fazer? Então, o primeiro passo é escolhermos a peça que vamos pintar, onde vamos aplicar o stencil e pintar essa peça da cor que queremos. Ou se não quisermos pintar, podemos deixar também como ela está. E depois é uma escolha nossa. Escolhemos as cores, escolhemos o que é que vamos fazer. Ok. Antes de avançarmos para explicar propriamente o sentido, eu peço ao que expliques o que é que é uma tinta chalky paint. Hoje em dia é um termo e é um tipo de tinta que tem é muito utilizada, está muito na moda, digamos. É verdade. Assim, mas já tem muitas pessoas desconhecem realmente o que é que é, no que é que consiste. Por favor. Sim. Então as tintas chalky paint são tintas à base de água e à base de giz o que as torna muito versáteis. Nós podemos pintar com várias cores, podemos misturá-las, podemos usar imensos efeitos diferentes consoante os acabamentos, podemos usar lixas para dar outros aspectos também. É super, super versátil. Uhum. E não é uma tinta profissional. Qualquer pessoa consegue pegar uma tinta chalky Paint e usá-la e ter um bom resultado ali, daí o sucesso que tem vindo a ter cada vez mais nos últimos tempos. Permite dar asas à nossa imaginação, não é? Exatamente. E principalmente permite reutilizar peças que nós tínhamos em casa, que até considerávamos que era lixo, chamamos lhe assim. Peças que já não tinham alguma importância, utilidade, e conseguimos dar uma nova vida. Nesta forma estamos a reutilizar essas peças. Exatamente. Conseguimos dar logo, com este tachado e conseguimos dar logo um novo ar às peças e é como se transformássemos a nossa casa completamente. Às vezes, é. mesmo aquelas peças que temos em casa, que são dos nossos avós uhum. e que achamos que já não, não nos identificamos, com as tintas Salky Paint, nós conseguimos transformá-las completamente e dar-lhe logo uma nova temos vida. Uma peça exclusiva, tornamos uma peça exclusiva, com um toque Exatamente, pessoal. exatamente. Ok, e o stencil? Portanto, o stencil é um exemplo do que temos aqui à, à nossa frente, não é? Exatamente. Nós temos, vamos usar aqui dois exemplos diferentes, mas nestes que, que conseguem encontrar no, no Le Roy, podem ver que tem vários desenhos diferentes. Uh, e basicamente o stencil é, um, é uma aplicação super fácil de, de utilizar e que dá logo um aspecto completamente diferente porque permite-nos criar padrões uh, nas nossas peças e depois há imensos desenhos diferentes, desde padrões mais geométricos a padrões mais florais a desenhos específicos. Então hoje vamos usar aqui dois. Este exemplo que tens na, aqui na tua mão permite-nos fazer criar vários, várias figuras, não é? Porque Exatamente. Porque várias figuras na existência. Exatamente. É um exemplo que traz vários, assim como este e todos os outros que aqui temos na nossa bancada. Exato. Agora este primeiro que vamos usar tem formas mais geométricas. Nós podemos escolher se queremos usar só uma, se queremos usar várias, de que forma é que as queremos aplicar e posicionar nos nossos móveis, uhum. consoante o móvel ou a peça que estamos a pintar. E depois a seguir vamos aplicar um que tem um padrão mais floral, para saberem que, no fundo, isto pode ser utilizado por qualquer pessoa qualquer, com qualquer tipo de gosto. Uh, há sempre imensas op imensas opções diferentes que podemos utilizar que se adaptam a toda a gente. Ok. Pronto, então depois desta é breve explicação, que é necessária para percebermos realmente o que é que vamos fazer, qual é o primeiro passo? Escolhemos o nosso material, correto? Exatamente. Depois escolhemos o stencil que queremos usar. Uh, deste stencil que nós temos aqui, uh, vou usar este apenas de canto, para pintar aqui nestes cantos do tabuleiro, uma coisa muito simples. Aqui, por exemplo, este previamente Exatamente, este, este já veio este é previamente pintado, tabuleiro. que era agora só para vermos como é que se aplicava o stencil para pintar. É super fácil. Nós temos aqui, por exemplo, um pincel ótimo para, para pintar, que é retangular e é ótimo para fazermos para pintarmos tanto na direção horizontal como na direção vertical. Este aqui é um número 30. Existem mais tamanhos diferentes. Podemos uhum. escolher o tamanho consoante o tamanho da peça que estamos a pintar. Uh, portanto, isto é uma ótima opção para agora pintarmos que é a, a base. é a secagem da tinta? É rápido? Uh, olha, é assim, a primeira de mão, seca muito rápido e podemos logo a seguir aplicar a segunda de mão, então se quiser. é quisermos. necessário levar duas mãos? Uh, geralmente sim. Uh, o, a paint tem uma particularidade, que é a tinta, dependendo de, do pigmento, pode, pode cobrir mais a, a superfície ou menos. Portanto, temos que ir gerindo ali, consoante uhum. a cor que vamos usando, perceber se é preciso diluir a ah, tinta, se não é, um, e vamos vendo também a quantidade de água que é preciso acrescentar no caso de querermos diluir, mas geralmente duas, duas de mão é o ideal para termos assim uma cor mais sólida. Obviamente que isto depois vai dependendo dos efeitos que depois também queremos fazer e o acabamento que queremos, e à medida que vamos aprendendo mais técnicas, vamos também percebendo claro, com que, de que a forma que exatamente. a limpeza das ferramentas é feita com água uma vez que é uma tinta acrílica. Uh, não, isto, uh, o mais fácil para limpar isto até, para além da água, se quisermos mesmo limpar a fundo, porque geralmente, como os pincéis são muito densos e a tinta pode ficar aqui mais no meio que só com a água pode não sair, o que eu aconselho até é água e sabão. Água morna, okay. não é preciso água quente, limpar bem, deixar bem a secar, porque depois pode influenciar também quando formos utilizar outra vez o pincel e está pronto para usar de novo. Então, desde a aplicação da tinta até à limpeza dos materiais, até agora é fácil. Super então, fácil, dificuldade super nenhuma. fácil. Pode ser usado por qualquer pessoa que não tenha ainda experiência com chalky paint, é super fácil de usar e de aplicar. Ok. Pronto, posto isto, vamos então aqui ao nosso stencil, portanto, tu disseste que querias utilizar esta forma, não é? Exatamente. Uh, aqui há só uma particularidade, que é esta forma, como podem ver aqui, não está centrada em relação aqui ao ângulo da, do extremo do stencil, está mais próxima deste lado do que deste. Neste caso, se nós quisermos uma coisa muito direitinha, muito geométrica, podíamos tirar aqui medidas, podíamos prender o stencil com fita cola de papel aqui, que era para termos a certeza que ele não saía do lugar, Hoje vou fazer assim uma coisa um bocadinho mais a olho, só encostar aqui a este lado, ver mais ou menos a distância daqui a aqui é mais ou menos a distância dali a ali. E pronto, como está encostado aqui, tenho sempre uma segurança, uhum. portanto já sei que, se tiver cuidado, ele não vai sair ali do sítio. E depois, o próximo passo é escolhermos a cor que vamos usar. Neste caso, Qual é a cor que te, que escolhemos queres? aqui um coral. Okay. Vamos aqui... Usar o AbraLatas aqui para abrir. Pronto. E Essa tinta convém agitar primeiro, não? Convém agitar primeiro, uhum. sim. Eu já tinha aqui agitado, só porque como é a base água para termos a certeza que ela fica bem misturada quando nós abrimos. E qual é que é o melhor truque para o stencil? É não colocarmos muita tinta no pincel de uma só vez, porque senão a tinta pode passar para debaixo do stencil e pode borrar o nosso desenho. Portanto, qual é que é a sugestão que eu faço? É tirarmos Aqui para o stencil, no caso do stencil, vamos usar um pincel diferente, em que é redondo, mas é achatado aqui em cima, só para garantir que controlamos melhor, como tem uma área mais pequena, para, contro para, con para controlar melhor a área onde vamos aplicar então, a tinta. Então sugeres para, uma, para áreas mais pequenas um pincel redondo. Exatamente, sim. Uh, e mesmo para a aplicação do stencil sugiro -se sempre o redondo e não o retangular porque conseguimos controlar melhor a maneira como estamos a aplicar a tinta e agora quando formos... E Até reaproveitamos melhor a tinta. Como exatamente, tu público, exatamente. Sim. Neste caso estamos a usar aqui um 18. Mas existem outros tamanhos também. Podemos gerir também consoante o tamanho uhum. do desenho que, que estamos a fazer. Um, e eu vou começar por Com aproveitar já... De este género, a tua sugestão é um Sim, este é suficiente, porque se formos ver aqui, que se formos comparar, é comprou outros outro que vamos usar, sim. Um, vou começar só por aproveitar primeiro aqui a tinta que está na uhum. tampa, porque assim não vou tirar logo dali muita tinta. E outra coisa que sugiro também... Vou só pôr aqui a tampa para não haver as neiras. É termos uma superfície onde possamos pôr um, a tinta aqui primeiro para conseguirmos espalhar, só para garantirmos que não temos excesso de tinta no pincel. Porquê? Porque mais vale termos que passar mais vezes no mesmo sítio do, do que termos demasiada tinta e estragarmos logo, hum. assim, à primeira vista, um, o, a pintura. Vamos okay. só pôr aqui de lado. Pronto, e agora está encostado aqui de lado. Vamos começar aqui por um canto e vamos começar a aplicar assim, com pequenas pinceladas, de cima para baixo. Essa é a forma mais é a forma, sim. Para, para ser aplicado. Exatamente. Porquê? Porque se nós começássemos a pintar com, hum. com movimentos na, na horizontal ou na vertical, o que é que iria acontecer? Possivelmente nós poderíamos levantar o stencil sem querer e estragávamos o desenho. Portanto, esta é... Como estamos a fazer um movimento de cima para baixo, a probabilidade de passar para baixo do stencil é muito pouca e conseguimos controlar melhor a área onde estamos a aplicar a tinta. E essa técnica aplica-se a qualquer um dos desenhos que nós temos no exatamente, nosso stencil, Exatamente, Exatamente. Portanto, é sempre igual, quer que seja para esse, quer que seja para os outros. Sempre stencil, igual. Aplica-se da mesma forma. Exatamente. Obviamente que depois é assim, à medida que vamos experimentando e que vamos inventando, Podemos descobrir outro tipo de técnicas e a nossa imaginação. Exatamente, é, exatamente. Em a nossa criatividade. Exatamente. Sabes que eu costumo dizer que as tintas Chalky Paint uh, são ideais para um, tentativas erro. Experimentar, se não gostarmos, voltamos a pintar por cima, limpamos. É mesmo uma questão de diversão. Não é. isto não é. não, é, não somos pintores profissionais que estamos a entregar. Exatamente. Livre, Dá para experimentar, dá para experimentar materiais diferentes também com as tintas e na aplicação. E é super fácil. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha, era aquilo que eu estava a dizer há bocado, mesmo que não tenha qualquer tipo de experiência, consegue perfeitamente pintar uma peça e pegar, por exemplo, num stencil e fazer um, um desenho na sua peça. Até pode ser uma sugestão para se fazer em família. E olha, exatamente. Principalmente com os miúdos é super giro, porque como isto é super fácil de aplicar, qualquer miúdo consegue fazer uma coisa destas, é um programa super giro para fazer na família. Outra coisa que podemos também experimentar, e se calhar agora quando passarmos para o outro lado e fizermos aqui um outro canto também podemos tentar fazer isso, é começar sempre pelo meio do desenho, e essa parte central fica sempre mais com mais tinta, fica mais carregada. E depois, em vez de continuarmos a ir buscar mais tinta à nossa lata, vamos simplesmente esbatendo a tinta para as pontas. Começar a aplicar do centro para as pontas. Exatamente, okay. e assim vai ficando também com um efeito mais esbatido, que também fica muito giro. Por exemplo, neste padrão aqui. Se calhar não vamos ter um efeito assim muito carregado, porque é um padrão que é estreito, não é? Mas se tivermos a aplicar um stencil que, por exemplo, tenha um desenho em toda a sua área, se começarmos pelo meio e depois formos puxando para fora, sem ir buscar tinta, só esbatendo a tinta, vai dando assim um efeito de degradê até à cor final uhum. que temos no, no nosso padrão. Raquel, e esses stencils são reutilizáveis? São, claro, isto pode ser limpo depois também, uhum. com água e sabão. Com cuidado, só para não estragar, porque como são desenhos muito fininhos, podemos estragá-lo facilmente, dobrá-lo e assim, portanto, com cuidado. Uh, podemos usar até só uma esponja ou um pano úmido uh, e é reutilizável uh, todas as vezes que quisermos. Uhum. Desde que não o estraguemos, está tudo ok. Vamos levantar aqui assim com cuidado. E... Não é necessário esperar nenhum, nenhum, nenhum tempo de secagem, não é só aplicar e retirar. Olha, eu vou-te ser sincera, se tirares tirar com cuidado não precisas uh, e isso também evita que se por acaso puseres um bocadinho mais tinta no stencil vai evitar que ele depois escorra para cima do desenho e que vá borrar o desenho. Portanto, com cuidado de tirar isto, como não tem muita tinta, também vai ser, uh, vai ser muito rápido a secagem. Portanto, só tudo uma questão de cuidado. O resto ah, funciona. Essa primeira aplicação já fez toda a diferença nessa peça. Exatamente. Fica logo com um ar completamente diferente. Vamos aqui agora aplicar deste lado. A forma de aplicação é idêntica à que tu fizeste deste lado, não é? Exatamente. Vamos só ver se conseguimos centrar isto sem pôr ali. Ah, fica ali um bocadinho em cima do nosso desenho. Portanto, vamos puxar aqui um bocadinho para baixo. Não fica ali tão centrado. Óbvio que se tivéssemos mais tempo deixávamos ali a secar um bocadinho e depois fazíamos este alinhado da mesma forma que está aquele, mas só aqui para, para termos uma ideia. E que tipo de peças é que tu costumas aplicar eh, essa técnica, Raquel? Olha, há uma inúmera eh, quantidade de peças possíveis, porque tu podes aplicar isto em tudo, fica super gira assim num tabuleiro em que fica só com um pequeno apontamento, eh, podes aplicar num móvel só para dar um apontamento, por exemplo, ou numas gavetas, zonas laterais do móvel, não existem não é necessário inúmeras possibilidades. Móvel todo só exatamente, só exatamente. Em zonas. Até porque depois se aplicarmos num móvel todo, se for um móvel grande, por exemplo, pode ficar exagerado, não é? E se uhum. for só assim um apontamento, faz toda a diferença e fica super giro. Pronto, aproveitámos ali ainda um restinho de tinta que tínhamos ali e vamos tentar aqui deste lado fazer, só buscar aqui mais um bocadinho, fazer do centro e depois ir batendo para fora, só para ver se conseguimos falar, fazer aquele efeito batido que eu te Tentava estava a falar a reparar, há pouco. Realmente foi pouca a tinta que utilizaste nesta, Sim, nesta demonstração. Sim, não, não vale a pena usar muita tinta, porque lá está, quanto mais tinta usarmos, maior é a probabilidade de, de borrarmos depois o desenho. Portanto, não vale mesmo a pena, mas vale ir fazendo as coisas com calma e se for preciso voltar ao mesmo sítio do que estragarmos logo, a peça inteira de início, que nos vai obrigar depois a repetir tudo outra vez, não é? Ainda tenho aqui um bocadinho de tinta, aproveitar aqui. Ok. Pronto, agora aqui estava a fazer aquilo que estava a dizer, estou só a pintar uhum. aqui nesta parte central, vou só tirar aqui mais um bocadinho só para ver se conseguimos dar mais ênfase a esta parte. E agora vou começar um, a puxar aqui para as pontas, sem ir buscar mais tinta, uhum. só esbatendo a própria tinta que já Exatamente. tenho aqui no pincel. Foi o método que tu explicaste há pouco nesta aplicação. É nós temos estencilhos deste tamanho, mas também existem os outros maiores, não é? Para peças sim, maiores. Sim, nós, sim. por exemplo, temos aqui este, que foi Exatamente. aplicado e que até está aqui no nosso cenário, mesmo aí Exatamente. atrás, e, portanto é um exemplo. E temos, Outros do mesmo tamanho, mas com vários padrões. Portanto, Exato. Deste tamanho ou deste, estão disponíveis na Roja Rua Merlin e que exatamente. Qualquer pessoa pode, pode aplicar. Há ah, para este todos os gostos. O sistema é sempre gostos. igual, não é? Porque só muda O aqui sistema é sempre o, igual, o exatamente. Do, do molde. Estas e tintas aqui. também existem em tamanhos maiores? Sim, estas tintas também. Temos estas latas mais pequeninas, mas se formos pintar um móvel maior, podemos comprar as latas maiores, que rendem mais, não é? Para o hum. móvel. Um, e que não precisamos de andar sempre a trocar de tintas. Na, geralmente, o que eu aconselho, quando decidimos diluir as tintas, é para fazermos essa mistura com a água num recipiente à parte e não dentro das latas de tinta. Porquê? Porque depois, se nos sobrar tinta, um, a, a tinta não vai estar alterada. Portanto, uhum. podemos voltar a guardá-la e ela não se vai estragar e com o tempo e, e vai ter uma maior durabilidade. Cor, é? Exatamente. E outra dica também muito importante, agora já agora que estamos a falar nisso de guardar as, as, as latas, é quando quando limpamos quando usamos uma lata, como podemos ver aqui, por exemplo, fica aqui um restinho de tinta aqui à volta, não é? Uhum. Se limparmos bem este este que tem aqui à volta e fecharmos bem a tampa, depois o ideal é guardar as tintas de tampa virada para baixo. Porquê? Porque às vezes nós achamos que está super bem fechada mas tem lá um buraquinho muito pequenino é onde entra um bocadinho para poder de ar, alterar a tinta, exatamente, não? para alterar e para secar mesmo. Uhum. Portanto, se ela ficar bem fechada e a virarmos para baixo, a tinta desce, não? É? Fica ao contrário uhum. e não permite que o ar entre. Portanto, a tinta vai durar muito mais tempo, mesmo que já esteja aberta e que já tenha sido utilizada. Ok, essa dica é importante. Exato. Dá muito jeito, porque muitas vezes às vezes achamos, ah, ainda tenho tinta, vou usar o restinho. Abrimos uma lata e temos a tinta toda seca, já não dá já para utilizar. Pronto, vou pôr agora aqui o pincel dentro okay. da água que é para ele ficar. Tanto, vais, fazer, Tanto, vais retirar agora cuidadosamente Exato. o stencil, como fizeste. Exatamente. E, e como está. podemos ver aqui, este aqui está uniforme, não é? Uhum. Enquanto que este aqui temos, está na parte central, está, está, mais, está, está mais carregado, não é? E depois vais batendo. Para as pontas, isto quando aplicamos e quando fazemos isto num stencil grande, como por exemplo aquele ali que estavas a mostrar há bocado, tem um efeito muito não. mais... Exatamente, tem um efeito muito mais notório, porque é uma peça muito maior. Não sei até se não podemos mostrar se calhar só aqui. A, por exemplo, aqui atrás, nesta peça. Conseguimos ver que aqui está muito mais homogéneo e depois à medida que se vai aproximando das pontas vai ficando mais esbatido, porque como é uma secção maior é muito mais notório esse efeito. E pronto, agora deixamos a nossa peça a secar e depois no final é só aplicarmos verniz ou cera para garantirmos que a tinta fica fixa no tabuleiro. ok e vamos, se calhar agora mostrar outro padrão floral e se calhar mostrar como é que podemos fazer um stencil com duas cores, passando de uma cor para uhum. outra. Exato, parece, bem. Não tem parece muito bem, não tem necessariamente ficar tudo com uma cor. Exatamente. E cá está, o que tu, a explicação que tu deste há pouco é, é aquela criação livre que as tintas chalk paint pra, permitem fazer. Exatamente, ficar, exatamente. Não há aquela possibilidade de não, não ficar perfeito e de errar, não é? Sim. É a criatividade sem limites e da forma como nós estamos Exatamente, entendemos. exatamente. Queres então passar para Sim, para vamos outro passar tablet. então para outro. Cá está, também com uma aplicação de tintas chalk paint. É? Exatamente. Qual foi a cor que, que por Este aqui é um, assim um branco sujo. Uh, que é para não ser também aquele branco frigorífico uhum. que choca muito e aqui neste vamos usar dois tons de verde um mais claro e um mais escuro temos aqui o verde louro e o oliva e okay. a ideia aqui é fazer uma transição muito suave do mais escuro para o mais claro e tu as uh, duas no mesmo cores desenho. no mesmo stencil exatamente okay. começamos agora vamos pôr já aqui o stencil que vamos aplicar vamos pôr assim aqui Neste canto. Para ti, consideras que já é uma fase mais avançada na pintura Shulk Paint? É este trabalho que nos vais apresentar de seguida? Olha, não, é assim, pode-me ter um bocadinho de medo ao início, mas a verdade é que é super fácil e nós podemos uh, experimentar um papel antes e tudo, uh, porque o, o truque aqui é começar com uma cor numa ponta e uma cor noutra ponta. Uhum. E aquele, aquele efeito que fizemos há pouco no outro de começarmos a esbater a tinta que temos em vez de ir buscar mais tinta, no fundo é fazermos isso até que as duas cores se encontrem. Okay. Portanto, acaba por ser então super fácil também. 1, né? sim, sim, sim, sim, <risos> claro que sim. Pronto, vamos aqui... Vamos pôr esta mais para aqui, que já usamos. Okay, já tínhamos aqui isso. as tintas agitadas, mas lembrem sempre de as agitar primeiro. Ai. Pronto, esta aqui não tinha aqui tinta na... Pronto, que esse seria o teu primeiro passo, não é? Ires aproveitar exatamente, a, quando a Exatamente, exatamente. Mas como não tem, já escorreu. Pronto. Este aqui. E agora vou usar aqui outro pincel, como aquele está ali, para não estarmos aqui a perder tempo a limpar. Uhum. E vamos só... Esta não ficou tão diluída e tão misturada como a outra. Vamos só aqui mexer um bocadinho. Mas com o próprio pincel podes fazer a mistura. Sim, sim, sim. sim. É só apenas para ficar homogéneo Exatamente. Pronto, só para ela ficar assim mais homogénea, e tiramos aqui, e agora vamos pôr aqui neste tabuleiro, que é para tirarmos o excesso de tinta, como tivemos a misturar ela tem mais, e aqui como vamos usar as duas cores, depois isto até nos vai ajudar para fazer alguns reparos uh, que achemos que são necessários. Misturar das duas cores? Sim, porque imagina, tu podes começar a fazer a própria mistura depois também aqui, não é? o pinto de uma cor de um lado e pinto de uma cor do outro. E vão-se encontrar. E vão-se encontrar no meio, mas se eu vir que preciso de um bocadinho mais de tinta ali onde elas se encontram, se eu já estiver misturadas aqui, também posso usar para pôr ali sem ter que estar outra vez a fazer a mistura e possivelmente depois ali a estragar o trabalho. Ok. Pronto, então vamos começar então, aqui. Qual foi o desenho que escolheste esta vez? Escolhi este desenho aqui de canto também. Vamos fazer o mesmo efeito que tínhamos feito uhum. no outro tabuleiro, só que este é com um padrão mais floral. E começaste por encostar o stencil da mesma Sim, forma. Sim, como então, este, é aqui, é igual, com este não é? aqui está alinhado, não temos que estar a fazer as contas e a ver assim mais ou menos a olho se está direito como, como fizemos no outro. Neste Portanto, caso até é mais simples, não é? Exatamente, encostamos aqui de um lado e do outro. E podemos começar. É indiferente a escolha, vou começar com o mais escuro por aqui e o mais claro por ali, mas fica ao gosto de cada um. E pronto, começamos outra vez com a mesma técnica. Uhum. Este aqui, como tivemos a misturar na, na própria lata, acabamos por ter aqui muito mais tinta. O que é que também dá sempre jeito nestas alturas um, para não estragarmos, por exemplo? O meu agora é não, não vou estar a limpar o pincel e por aí. Tenho aqui um pano um daqueles de microfibra ao, uhum. meu, ao meu lado. A tinta também é super fácil de lavar nos tecidos. Portanto, vou aproveitar e vou pôr aqui o excesso e de o pano tinta. Com o facilmente o excesso de tinta. Exatamente, exatamente. Depois é só meter na máquina. E está pronto para ser utilizado novamente. Exatamente. <risos> Sempre a reutilizar. Pronto. E vou começar agora a puxar a tinta. Também não tem cheiro, não é? Não, não tem cheiro. São tintas que são indicadas um, para móveis de crianças, por exemplo, porque não são tóxicas. Portanto, é só bónus. Sim, só tem <risos> vantagens, aplicar só Exatamente. Pronto, já comecei a puxar aqui para o meio o resto de tinta que tenho no, no pincel. Aqui, como, como podem ver, já não, temos, já não está a ficar toda a superfície pintada como tínhamos aqui inicialmente. E agora vou usar Vou usar o mesmo pincel porque, como elas vão acabar uhum. por se misturar, eu já tenho esta parte pintada, não vou precisar de voltar ao verde mais escuro. Portanto, vou usar o mesmo pincel para tirar agora o verde mais claro. Se tivermos dois pincéis, podemos usar dois pincéis ao mesmo tempo. Se quisermos ir lavar, lavamos. Só ter atenção para o pincel não ficar com muita água, que é para depois não estragar a quantidade de tinta que vamos aplicar. Ok. E vamos aqui buscar mais um bocadinho. Agora, do verde mais claro, Posso experimentar fazer com o outro, Raquel? Podes, claro. Queres fazer já? Vamos já experimentar. Pronto, então aqui. É super simples. super simples. Bate a tinta aqui para ver se consegues okay. tirar o então excesso de tinta está aí. Trocamos aqui. agora aqui de agora lugar. Posição. Exatamente. Portanto, o excesso de tinta uh, aplicar aqui, assim. Exatamente. Eu vou ser a prova em que qualquer um pode fazer. Não é? <risos> Bora. Pronto. Pronto. pronto. Este é este espaço. Exatamente. É encostar o stencil que já estava. Exato. Assim, deixa só chegar aqui. Ok. E nem, nem é necessário pressionar muito, não é? Não, não, Basta não. só um ligeiro toque. Tens tinta, exatamente. Ok. Pronto, agora, como estás a chegar ali àquela parte e se calhar ainda tens um bocadinho de tinta a mais, eu aconselhava-te a tirar o excesso de tinta agora aqui o no pano. Exato. Isso. Que é para agora começar... Agora começas a esbater em cima da parte que já, já, é já estás batida, a pintar, da é mais que tu escura. Exatamente. Okay. Realmente é simples, É, super simples. Agora é uma questão de ir vendo. Por exemplo, estás a puxar a tinta mais clarinha para este lado e se calhar está a ficar um bocadinho com a mais clarinha. O que é uhum. que fazes? Pegas no pincel, pegas ali no tabuleiro onde tens as tuas tintas. Sim vais buscar um bocadinho de este verde tom, mais escuro, mas não muito, sim, exatamente. Só aqui nestas pontas onde assim, tem menos. Okay. Exatamente. Pronto. E agora vais-es batendo aqui nesta parte central. Aqui. Aqui, nesta parte central, onde elas as duas se vão juntar uhum. e vais-os batendo aí por cima okay. para elas começarem a misturar um pouco. Mais para cima aqui. Para esta zona aqui que é para puxares esse verde mais escuro que foste buscar para cima do verde mais claro. Portanto, volta Pronto. ao início da pintura. Exatamente. Não precisas de ir tanto para aquele lado, podes focar uhum. só aqui mais nesta parte central. E se calhar, como ainda não está assim tão misturado, podes ir buscar um bocadinho do mais verde tinta. mais escuro. Exatamente. E era aqui que eu te dizia que isto é uma questão de paciência e que mais vale irmos fazendo aos poucos do que estragarmos okay. logo tudo no início. E fazer ao nosso gosto. Não é? Exatamente. Portanto, neste caso, ficaria aqui, nesta zona, como tu a Exatamente. Sempre a puxar mais para este lado para ir uhum. de encontro com a tinta original. Ok. O que é que achas? Achas que está a ficar com um efeito em degradê mais escuro ou com mais tu claro? Explica, acho que fazemos de uma forma livre. Vai sair bem de <risos> certeza. Não, mas eu acho que, está, acho que está a ficar com um efeito giro. Isto depois, um truque que nós podemos usar sim. é vamos vendo pela base do stencil. Nós conseguimos ver que aqui está mais escuro, não é? E que aqui está a começar a existir uma mistura e que depois ali vai para o mais claro. Portanto, à partida, o nosso desenho por baixo está a seguir exatamente a okay, mesma gradação de cores. Exato. Okay. Portanto, nós não conseguimos ver o efeito final ainda porque ainda uhum. não tirámos o stencil, mas já conseguimos ter uma ideia de como é que a mistura de cores está a ficar noção, em baixo. É? Exatamente. Ok. Queres tirar? Ou achas pronto, que ainda não, queres não, dar posso, mais posso, algum posso. toque? Tu é que sabes? Agora é o trabalho. Não, fica ali assim, e agora retirou. o se É? Então vá. Okay, então. Queres que eu agarre no pincel para depois quiseres fazer no outro canto também? Tem que ser com cuidado, como tu explicaste. Exatamente, só para não borrarmos o desenho que está por baixo. Hora da verdade. Deixa eu fácil, então. E pronto, olha. Conseguimos claramente perceber que deste uhum. lado está mais escuro e que vai ficando mais claro Exatamente. para ali e para aquele. Dá para perceber. Queres é repetir? Pronto, Posso fazer novamente o <risos> que eu, gostei, eu gostei de fazer, Posso fazer é? Então vez. pronto, Sim. se quiseres agora, tens de ter a sua atenção porque vais ter que usar este lado outra vez, não é? Uhum. Porque se viras ao contrário, vais ficar com. vais borrar o desenho. Exato. Então agora só tens que rolar o desenho, encostado a outro canto. Assim. E aqui neste caso, como não limpámos o stencil, aconselho-te a usar o verde mais escuro deste lado e o mais claro deste. E lógico que é exatamente uhum. a mesma que fizemos aqui. Ok. Bora. Bom, então, o verde mais escuro aqui. Exatamente. Daqui para aqui. Exatamente. Garanto que ele está bem encostado, que é para depois não passar para baixo. Okay. Se podes ir sempre acompanhando também com a tua mão, se quiseres. Okay. Se vires Se que ele está um bocadinho levantado... Né? Queres virar o tabuleiro? Se der mais jeito, ficas não, com o desenho deste assim, lado, assim é mais fácil. Se calhar é necessário colocar mais tinta, não é, Raquel? O que é que achas? Eu acho que sim. Então, força! Era aquilo que eu te dizia, a tentativa erro é ir-me experimentando para irmos começando a ter mais noções e ter um maior controle sobre a tinta e sobre os pincéis à medida que vamos fazendo os nossos trabalhos. Ok, é verdade. <risos> Raquel, e quem quiser um, seguir os teus trabalhos? Tu tens uma página nas redes sociais, não é? A é A Mesc. É mesc.concept. É mesc. Está no Facebook e no Instagram. E apresenta as sugestões de trabalhos como este na, na tua página. Sim. um bocadinho parada, mas agora está, está de regresso. Boa. E agora vou lá mostrar como tive, como estou a mudar de casa. Tenho muitos móveis para pintar e vou começar a mostrar lá mais truques também. Agora, aconselhava-te, como já estás muito próximo aqui desta parte central, a fazeres daqui para ires batendo, sim, para depois ires buscar... passa novamente aqui. Exatamente, que é para quando chegares aqui, depois esta parte mais central, já não teres tanta tinta no pincel. Ok. E a seguir, podes ir buscar a cor mais clara para começar a fazer o mesmo para depois esbateres as duas cores de uma com a outra. Todo o material que foi apresentado aqui, portanto, nós temos a vender nas nossas lojas da Rua Merlin. Exatamente. E também no nosso site, em lerroimerlin.pt. Exatamente. Está toda a gama disponível desta aqui stencil e tinta. Stencils e tinta. E os pincéis e ainda o latas que dá imenso jeito, porque abrir latas às vezes consegue ser uma dor de cabeça. <risos> E depois, o importante sempre é termos um recipiente com água a acompanhar, okay. que é para pôrmos os pincéis um, de molho quando, uhum. quando acabamos, que é para não secar, porque senão torna-se muito mais difícil depois de, okay. de limpar e até porque depois um, mancha as cerdas do pincel. Portanto, temos de ter atenção a isso também. Eu parei aqui, Raquel, porque já estamos em cima do, do, okay. nosso, do nosso workshop, mas há eh, alguma informação que tu queres acrescentar àquilo que, que já foi feito. Portanto, como vimos, e eu próprio apliquei... Não Super tem dific... fácil, Exatamente, não? não tem dificuldade <risos> nenhuma, só utilizarmos o material correto e dar à nossa imaginação Exatamente. e conseguimos fazer um trabalho perfeito. Exatamente. Alguma informação útil que tu consideres que ainda devemos dizer para quem está... A Não, olha, Rui, acho que workshop. falámos em tudo. E era aquilo que eu estava a dizer de início. É principalmente para se divertirem, experimentem, errem, então, é um voltem a livre. fazer. É, é, super, é super terapêutico. Uhum. Uma pessoa começa a pintar e às tantas perde a noção do tempo. Dá para fazer imensas coisas diferentes. Portanto, é experimentar, mesmo. E é super giro. E era aquilo que estávamos a falar também há bocado podemos transformar completamente qualquer peça e Antiga. dar, uma, e dar uma, um ar novo a qualquer coisa da nossa casa. Que considerávamos que já não tinham utilidade e afinal até podíamos dar uma vida nova Exatamente. A, às peças. O, Isso okay. mesmo. Vais acabar essa peça não, depois peça, do workshop? Não, peço só para tu, ah, eu vou aqui ficar... a terminação. É? Campo, então eu vou desculpa. acabando, ok. okay. Combinado já sabemos que podemos adquirir as, as as tintas, os pincéis, todos os materiais nas lojas Raul Foi como tu fizeste, não foi Raquel? Exatamente. Tínhamos adquirido até os tabuleiros. Nós temos temos disponíveis que se possa dar também. Exatamente. Esta nova e existem, existem nas lojas existem imensas peças em madeira que uhum. dá para pintar de imensos formatos diferentes. Portanto... E por vezes até nem os vimos dessa forma e depois mesmo, acaba a de ser uma mesmo, É isso mesmo. Ok, Raquel, muito obrigado pela tua presença. Obrigada Certamente eu pelo Não vai ser a última convite. vez que nos vamos encontrar. Deve haver que não. mais oportunidades. <risos> Quanto a si também, muito obrigado por ter estado na nossa companhia, Deixo a informação que nos próximos dias 23, 24 e 25 a Rua Merlin vai ter os dias de bricolage em formato digital e também presencial nas nossas lojas. Não nos deixe de visitar, pode experimentar produtos, assistir aos nossos workshops, bricola, demonstrações de produtos, temos uma série de atividades a pensar em si, que é amante da bricolage. Muito obrigado e uma muito boa tarde.